Como é que é malta do laço? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui mais dois itens da Max Spinning Rods e preciso da vossa ajuda. Porquê? Malta, como vocês sabem, a Max Spinning Rods apoia o nosso canal praticamente desde o início. Quer peças que a gente precise pós projetos iniciais, quer projetos que a gente tenha agora, ainda agora vocês viram que eles mandaram bielas para o Corsa eles estão sempre atentos, mandaram já suspensão para o Toledo, já mandaram uma porrada de coisas para os nossos projetos que faz com que a gente não gaste dinheiro e eles nos patrocinam. Neste, nestas bielas agora foram eles que me pediram se eu uh, lhes podia ajudar a promover estas novas bielas, porque eles vão usar os meus vídeos, e têm usado os meus vídeos, mesmo para o mercado japonês, põem legendas e tal, e partilham os meus vídeos legendados, quer nas plataformas deles, quer em mercados que eles querem entrar, enviam os vídeos, quer para dar exemplos a outros youtubers, de outros países, envio os meus vídeos, olha pá, é mais ou menos isto que a gente quer e tal, então pediram-me se eu podia ajudar a promover aqui estes dois itens, e agora preciso da vossa ajuda, quero que comentem, quero que partilhem, comentem qual... mas que não seja, comentem só qualquer coisa em relação à Max Spinning Rods e ao apoio que têm feito aqui ao canal. Ora, aqui do lado esquerdo, tenho uma biela que é para o Mirage, o nosso chamado Colt, mas a gente cá não tem assim muito este motor, é para o motor 1804G93, GSR 16 válvulas, também usado nos lancers. Eu vou deixar agora aqui de seguida um exemplo de um lancer com este motor e turbinado para vocês verem a jarda que ele tem. Anyway, he goes. É um motor só que, um motor relativamente pequeno, mas quando modificado, forjado e com turbo, eles ficam muito bons. Se por acaso vocês que me estão a ver fora de Portugal têm um Mirage 4G93 GSR 16 válvulas ou um Lancer, a MAX Speeding Rod já tem bielas para esse carro. E aqui à direita vocês já estão a ver, temos umas Gold Edition, digamos maiores. Pode-se ver que o curso é bem maior que esta aqui do 1800 litros. Esta é para 1,2 litros e para 1,2 litros qual? Estas são as bielas forjadas para o Mitsubishi Lancer Evolution 10, que equipa com o motor 4B11. Eu vou deixar também aqui já de seguida um vídeo deste motor 4B11 jardado, para vocês verem o nível de jarda que aquilo é faz. Aqui a conversa já é outra. Falando aqui das bielas, estas são as chamadas Gold Edition que elas têm no site. São douradinhas. Os parafusos, como sempre, são ARP. E na caixa, quando vocês recebem as bielas, recebem sempre tem os respectivos livrinhos. Recebem esta biela, recebem esta biela e aqui embaixo estão mais duas Bielazinhas forjadas para o 4B11. Se tu tens um Evo X, se tu conheces alguém que tem um Evo X, se tu pensas em vir a ter um Evo X, malta, a Max Binigrod já tem bielas forjadas para Evo X. Eu vou deixar na descrição o link tanto desta como desta, não vos vou dizer o preço porque eles disseram quando o vídeo saísse, iam fazer uma, uma promoção e iam baixar o preço, mas não me sabiam dizer ao certo o preço que iam ficar estas duas unidades, portanto vá vão à descrição, cliquem no link tanto desta como desta, para vocês verem, para já para darem acesso ao site, eles verem que a promoção efetivamente funcionou e também se tiverem interesse para ver o preço que eles lançaram, lembrando, além do preço promocional que eles vão lançar neste produto após o meu vídeo, vocês ainda têm o meu código de desconto está na descrição, usem-no se forem mandar vir, ora temos portes grátis, ora baixa 5, 7%, 10%, andamos sempre aqui a oscilar o código, consoante também o mercado que eles estão a ter, as peças, o volume e as vendas. Uh, já sabem, Lancer e Mirage 1.8 GSR da 6 válvulas já temos bielas e Evo 10 também já temos bielas forjadas da Max Rods. Mais uma vez peço-vos que comentem alguma coisa, acessem aos links para eles verem que a promoção no nosso canal está a funcionar, e, pá, e nos continuarem a enviar não só produtos para promover, que é o caso deste e assim desta forma a gente promove os produtos deles quando eles precisam e quando nós precisamos eles enviam nos produtos para os nossos carros que a gente precisa usar e precisamos para o projeto desenvolver etc dá -se sempre jeito ok malta, fiquem bem um grande abraço e um grande gás belezinhas sempre dá <risos>